Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero conversar com vocês sobre 2021. Sim, porque esse é o primeiro vídeo de 2021 e o primeiro que eu estou gravando em 2021. E eu quero falar com vocês um pouco sobre... O que, que eu espero trazer pro canal esse ano pra vocês? Eu sei que 2020 nos ensinou a não ficar fazendo planos, mas, gente, não adianta. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas, que gosta de ter uma programação, um cronograma, é, ter expectativas sobre até mesmo o que eu produzo. Então, por isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês aí. E no final do vídeo, eu quero fazer um pedido especial, então fica até o final, tá bom? Pra você entender do que eu tô falando. E eu vou começar o vídeo também fazendo um pedido, mas esse é um pedido muito rápido, que é pra você se inscrever no canal, já deixar o like e compartilha o nosso canal com os seus amigos. Cara, não interessa se o seu amigo é muito fã de Resident Evil, ou se ele só joga casualmente, se ele conheceu Resident Evil, desde lá do Resident Evil 1, de, de Playstation 1, ou se ele conheceu o Resident Evil, sei lá, no remake do 3, que foi o último grande lançamento da série. Não importa, compartilhe o nosso canal com seus amigos. O importante é a gente espalhar a palavra do Resident Evil Database e de Resident Evil, é claro. Galera, 2021 vai ser o ano de Resident Evil. Sim, porque a gente tem vários lançamentos de Resident Evil programados para diversas mídias, e a gente vai falar sobre cada um com vocês aqui. E lembrando também que 2021 é o ano de 25º aniversário de Resident Evil, então Resident Evil completando 25 aninhos aí, e aparentemente a Capcom ela tá programando várias coisas bem especiais. Vamos começar falando aqui sobre os lançamentos que a gente vai ter na franquia esse ano, e a gente vai falar um pouquinho também sobre projetos que talvez possam ser anunciados esse ano. A gente vai começar, claro, falando sobre o Resident Evil Village, que também é conhecido carinhosamente por Resident Evil 8, e eu acho que depois de dois remakes que a gente passou, pelo menos pra mim, é um jogo muito esperado, é uma coisa que apesar de eles terem errado Brutalmente no marketing no ano passado. E apesar de todos os vazamentos aí que os hackers andaram fazendo. E estragando a surpresa de muita gente que pegou os spoilers. No meu caso, gente, ver spoiler já é meio que parte do meu trabalho. Então, é. Eu vi os spoilers, eu sei as coisas, mas é claro que não vou falar a respeito pra não estragar a experiência de vocês. Eu até fiz uma carta aberta logo que os hackers começaram a divulgar esses spoilers. E assim, o jogo todo já tá na internet, o que é muito triste, porque quando é um remake, já é triste a gente pegar algum spoiler de alguma coisa ou nova, ou até mesmo de uma coisa ruim, que foi o que aconteceu no Resident Evil 3, que começou a ser comercializado, tipo, duas semanas antes do lançamento. E aí, muita gente, tipo, comer comercializado por tipo varejistas que começaram a, a vender o jogo antes da hora, tá, gente, no caso. Mas muita gente já tava sabendo das coisas ruins do jogo, que vocês sabem muito bem quais são, né? Pra quem não sabe, eu fiz análise com e sem spoilers, eu vou deixar linkado nos cards aqui pra vocês, tá? Pra vocês assistirem depois. Mas de qualquer forma, todo mundo já sabia antes da hora. E eu até cometi um erro no ano passado, que foi tentar, tipo, proibir as pessoas de falarem disso. E, tipo, cada pessoa que entrava, amor, isso já tá sabendo, não sei o que, Eu falava. Tipo, eu já tava sabendo, porque eu já tava com o jogo, né, gente, no caso. Já tinha até jogado o jogo, no caso, porque a Capcom, ela, ela mandou o jogo pra gente uh, também umas duas semanas e meia antes. Então, eu já tava sabendo das coisas, mas eu ficava falando assim, gente, é, não vamos ficar falando disso. Não quero que fiquem falando disso. E eu acabei dando bronca em um monte de gente. Esse ano eu tô seguindo uma coisa um pouco diferente, porque eu aprendi com esse erro é, de simplesmente assim, eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam no meu chat, né, mas eu bloqueei várias palavras, é... e assim, como eu disse, eu já tô sabendo das coisas. Então, tentar estragar a minha surpresa... Tipo assim, eu já até vi justamente antes pra que ninguém estragasse a minha surpresa. Eu mesma fui lá, já li tudo, já tô sabendo de tudo, mas eu gostaria que as pessoas não tivessem esse problema que eu tive. Então, é, eu peço encarecidamente, gente, não espalhe esses spoilers, porque quando é de um remake, já é ruim. Porque é um detalhezinho ou outro ali que faz toda a diferença de alguma coisa ou nova, ou alguma coisa que eles escaparam, né? No caso das duas reimaginações do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Mas no caso do Resident Evil Village, é um jogo inédito. Então, a gente sabe que o jogo não tá barato, a gente sabe que mesmo spoileando, as pessoas vão comprar o jogo. Tipo, isso é inevitável, não importa se você vai comprar agora no lançamento, custando 350 pau, ou se você vai comprar numa promoção de 50 reais. 350 reais, 50 reais é dinheiro do mesmo jeito, dinheiro não nasce em árvore. Então assim, se preserve, não vá atrás, é, bloqueie as palavras. Assim, eu posso garantir que o Resident Evil Database é um lugar seguro, ou pelo menos eu faço o possível pra ser um lugar seguro e não estragar a experiência de ninguém. E eu peço que, se você já sabe dos spoilers, não manda pro coleguinha, porque o coleguinha, às vezes, não quer saber. E, tipo assim, vamos respeitar a vontade das pessoas? Não vamos ser a pessoa babaca que manda o um spoiler pra outra pessoa? Porque, tipo, querendo ou não, é isso que você tá sendo. Babaca, não seja babaca. Né, 2021 tá aí um ano pra gente aprender é, com os erros do passado e a gente não cometer esse ano. Mas, de qualquer forma, de acordo ainda com esses hackers, e isso não é um spoiler, tá? O lançamento do Resident Evil Village estaria programado para o final de abril. Então a gente vai ter aí o um início de pré-venda, parece que agora o marketing vai começar verdadeiramente, então vamos nos programar aí e vamos ver como que a Capcom vai lidar com esse marketing agora, sendo que o jogo já vazou. E o marketing foi desastroso no ano passado, nunca vou perdoar, na TGS, quando me fizeram acordar às 9 da madrugada de um domingo, o único dia que eu tenho pra descansar, e às vezes nem no domingo eu tenho pra descansar e me fizeram ver aquele cara jogando com a tela toda tampada e a gente só escutava o cara reclamando, sei lá, falando do... Ai, tem um zumbi! Zumbi não, né? Tem, tem um inimigo! Ai, tem um não sei o quê! Ai, tô sem munição! Tipo, coisa que tem em todos os Resident Evil. A gente nem sabe se ele tava jogando mesmo, né, gente? Mas, enfim, é, a gente tem aí esse primeiro grande lançamento que é o Resident Evil Village. A, pro, é, a princípio, né, pra, pro final de, dois, de abril de 2021. E eu me embolentando assim, porque, porque eu fico nervosa quando tô falando sobre isso, gente, porque... Ai, cara, olha, complicado depois de tanto vazamento e tanto desastre no marketing, muito triste. Também pra 2021, a gente tem o lançamento do filme, do reboot de Resident Evil nos cinemas, que é uma nova abordagem, aparentemente ele vai ser mais parecido com os jogos. Isso não quer dizer que a história vai ser fiel ou que ele vai ser canônico. Se você não sabe o que é ser canônico, é você é contar pra história dos jogos, no caso. E esse filme, que é uma história de origem, de acordo com o que tá sendo dito, tá sendo dirigido pelo Joannis Roberts, com o roteiro do Greg Russell ou não sei ainda se o Greg Russell ainda está nesse roteiro, a gente vai descobrir aí ao longo dos, dos meses, né, gente, agora do marketing. O filme, ele foi encerrado já as gravações no final de 2020, que eles até divulgaram imagem ali falando sobre isso, e agora o filme vai ser mais focado na história do Resident Evil 1, e do Resident Evil 2, então a gente tem como protagonistas a Claire e o Chris Redfield, o casal de irmãos Redfield, vão ser os protagonistas do filme. E a gente ainda tem personagens como Jill, Leon, Wesker e William Birkin pra fazer parte dessa história. Depois também foram inclusos o Richard Aiken, que é membro do Bravo Team, a gente teve também a adição da Lisa Trevor, que é uma personagem que foi adicionada no Resident Evil Remake e que é como se fosse, digamos, o paciente zero muitas, muitos vírus que vieram a seguir na franquia, e a gente não sabe se a história dela vai ser fiel à história dos jogos, eu acredito que não. A gente teve também a adição do Brian Irons e da Ada Wong. E vamos ver aí o que mais a gente vai ter de outros personagens de Resident Evil nessa história. Se vai ter Sherry, se vai ter outros membros do Alpha, outros membros do Bravo. Mas, de qualquer forma, a constante em filme, ela listou a, a previsão de estreia do filme para 9 de setembro de 2021 nos cinemas. Como a gente tá num ano de pandemia, a gente não sabe exatamente como vai ser essa pós-produção, é, se eles já iniciaram essa pós-produção, quando vai ser iniciado, se vai ser pós... É, antes ou depois da vacina, a gente não sabe ainda como que vai ser, e a gente também não sabe como vai ser essa coisa de ir para os cinemas, né, essa, essa volta dos cinemas que está acontecendo aos poucos. Muitas, vezes, é, muitas pessoas ainda não se sentem seguras em ir para os cinemas, eu sou uma dessas pessoas porque eu sou do perfil de risco, porque eu tenho asma, né, gente, então eu ainda não me sinto segura em ir para a sala de cinemas, porém a gente está em janeiro, e vamos ver como vai estar tá até setembro, se vai ter alguma mudança nesse cronograma, algum adiamento, até por conta da pós-produção também. Mas eu acredito que, como a gente tá tendo aí agora a vacinação em vários países, é, eu acho que eles devem manter, sim, tanto o cronograma da pós-produção, quanto do marketing, e aí vão vir trailers e tudo mais, como também do lançamento pra 9 de setembro de 2021. Ai, gente, vocês desculpem, mas eu comecei 2021 num cansaço. Na verdade, parece que eu não descansei nada, assim. Parece que todo o cansaço de 2020 tá acumulado em mim nesse começo de 2021, assim. Eu achei que eu ia descansar. Eu achei errado, né, otária? Gente, outra coisa que tá programada pra chegar ainda esse ano, também de acordo com os vazamentos dos hackers, né, mas que a gente já tinha tido aí o, o teaser trailer no ano passado, na Tokyo Game Show, é a série Resident Evil No Escuro Absoluto, que vai ser uma série em animação, que tá sendo desenvolvida pela Capcom e pela TMS Entertainment, que também fez a animação do último filme live action de... live action não, de animação, né? De Resident Evil, que foi o Resident Evil Vendetta. E esse filme, essa série de animação, eu tô me embolando toda? Tô me embolando toda. Mas essa série de animação, ela tá programada, de acordo com os vazamentos dos hackers, pra maio de 2021. E ela tá em parceria de distribuição com a Netflix, e eu tô tão feliz que a gente vai poder ter essa série na Netflix, porque, cara, os filmes de animação, antes, eles iam pro cinema lá no Japão. Eu nem sei como que eles pretendem fazer, se eles vão fazer estreia também no cinema lá no Japão, alguma coisa assim. De repente, do primeiro episódio. Eu não sei, porque o Japão, ele é um mundo à parte, né, gente. Mas antes, era lançado em, é, no cinema no Japão, e aí era lançado só em home video, né, no caso, em DVD e em Blu-ray aqui no Brasil e, se eu não me engano, o Vendetta, ele teve sessão, acho que uma sessão de cinema nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Canadá também, mas é, pra nós aqui sempre chega em Blu-ray e em DVD, tipo, meses depois, e a gente tem que ficar, no caso, apelando pra torrents, né, e até sair, né, no caso, em Blu-ray, ou esperar, né. Mas, de qualquer forma, graças a Deus esse ano vai ser pela Netflix. Então, assim, ah, eu não tenho Netflix, mas, cara, pega ali um, um pacote da Netflix, é, compra aqueles cartões pré-pagos da Netflix só no período em que sair a série de animação. Maratona, muito provavelmente vai ser lançado numa vez. Eu gostaria que fosse lançado uma vez por semana pra gente poder fazer que nem a Mikan e a Carol Moreira, que fizeram é, da última temporada do Game of Thrones, né? que foram lançando os episódios semanalmente, aí elas faziam no outro dia um debate. É que nem a Gabi Xavier tá fazendo agora, com o Shingeki no Kyojin também. Eu adoraria poder fazer esse tipo de coisa, de analisar episódio a episódio, mas a gente sabe que a Netflix não costuma fazer esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, vai sair pra gente maratonar de uma vez. E eu tô bem empolgada, porque vai ser uma série canônica, ou seja, ela se encaixa nos eventos dos jogos vai ser protagonizada pelo casal Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Eu falo um casal porque, na verdade, é um casal no meu coração. Mas é a grande dupla aí que já protagonizou outras obras também. O próprio Resident Evil 2, o Degeneração, que é um filme de animação, foi o primeiro filme de animação. A gente teve o remake do Resident Evil 2 também, protagonizado por eles. E agora, mais uma vez, esse casalzão, no meu, no, gente, no meu coração eles são um casal. Eu sou Cleon, desculpa pra quem chipa Eida e Leon, mas pra mim, Leon, esquece a Eida, o negócio é a Claire. A Eida é amor de perdição e a Claire é amor de salvação, querido. Vai na Claire, confia na mãe, confia na mãe aqui, é sério. <risos> mas vai ser protagonizado por eles e vamos ver aí o que, que essa série nos reserva pra contar a respeito aí. Desses lindos de Resident Evil. E agora a gente vai falar também sobre coisas que estão em desenvolvimento, né? primeira delas é a série live action de Resident Evil da Netflix, que também tá sob o comando da Constantin Film. Sim, vamos lá, gente. A gente vai ter filme live action da Constantin Film, que eu já falei. A gente vai ter a série de animação da Capcom com a Netflix, também, e também uma série live action da Netflix com a Constante em filme, tá? Esse roteiro, gente, sério, esse roteiro, ele não tá me agradando muito, né, pela sinopse, mas é aquele negócio, a expectativa tá baixa, a gente já mantém a expectativa baixa, que é pra, de repente, a gente se surpreender positivamente, né, gente? Mas esse roteiro, a princípio, vai trazer aí duas irmãs Wesker, que são a Jade e a Billie Wesker, que são adolescentes. E vai ter duas timelines diferentes, e a gente vai conhecer elas adolescentes, e depois a gente vai conhecer elas no mundo pós-apocalíptico, já adultas, né? E aí, uma delas vai estar tá desvendando aí os segredos do pai e tudo mais, né, gente? Eu tô torcendo muito pra que, de repente, eles foquem em uma coisa delas serem Crianças Wesker, mas serem as Crianças Wesker de tipo, sabe o projeto Crianças Wesker do Resident Evil 5? E que esse pai delas não seja o Wesker, porque o Wesker virou o maior transão dessa série, entendeu? Não, eu quero ver de repente elas serem filhas do, do Spencer, alguma coisa assim, sabe? E elas serem aí as primeiras crianças Wesker de repente, descobrirem que elas guardam um segredo é, genético nelas e tudo mais. Mas vai ser, a princípio, elas uma delas, né, descobrindo esses segredos do pai, e que esses segredos do pai é, poderiam esconder a verdade sobre esse mundo pós-apocalíptico e tudo mais. Vamos esperar, mas... Essa série ela vai começar a ser gravada esse ano de 2021. Era pra ter sido iniciadas gravações no ano passado, porém a pandemia estragou tudo. Então, vamos aguardar, vamos ver se vai começar a ter é, imagens de bastidores, que nem a gente teve do, das filmagens do, do filme Reboot. Então, eu acho que vai ser um ano assim, bem interessante também pra gente especular muito sobre essa série live action que não vai ser canônica, tá gente? Inclusive, teve uma declaração uh, da galera da Constante em Filmes da Constante Filmes sobre isso, de que o, a pessoa responsável pelo roteiro disse que a série seria uh, uma continuação dos jogos. Isso não quer dizer que ela vai ser canônica pros jogos é que o cara que tá escrevendo o roteiro, ele vai pegar e vai criar como se fosse a sua própria fanfic, a sua própria versão de como ele gostaria que a série continuasse, a série de jogos continuasse aos seus olhos. Mas isso não quer dizer que ela vai ser canônica pros jogos, entendeu, gente? Ele vai pegar a base de todos os jogos e aí ele vai criar a sua própria continuação. Que nem eu. Mesmo eu tenho a minha própria fanfic pra... Tinha, né? Pra Resident Evil 8, que agora passou pra Resident Evil 9, né, gente? Então, cada um com a sua fanfic, vamos respeitar a fanfic de cada um aí, tá? A gente também sabe que, a princípio, há um remake de Resident Evil 4 em desenvolvimento, e, inclusive os hackers também andaram vazando algumas imagens de, é, de itens ali que estão sendo desenvolvidos, né, o item em 3D pela R-Engine e tudo mais. Esse remake de Resident Evil 4 não foi anunciado oficialmente ainda, acredito eu, que até por conta de outros anúncios que foram feitos, próprio Resident Evil Village, série live action, série de animação, é, filme de, de live action também, o reboot e tudo mais. Então eu acho que até por isso que não foi anunciado ainda, mas de acordo com algumas informações do ano passado, a Capcom teria aprovado já esse desenvolvimento de Resident Evil 4 Remake pelas mãos da M2, que foi o mesmo estúdio que produziu o Resident Evil 3 Remake, e que esse remake do Resident Evil 3, barra reimaginação, barra versão 2020, teria sido como se fosse um, um teste para eles, assim. Foi o primeiro projeto deles com a Capcom. Na verdade, a M2 ela é composta de ex-funcionários Capcom e ex-funcionários Platinum Games, só que agora, como subsidiária da Capcom, o Resident Evil 3 Remake teria sido o primeiro projeto da M2 e que agora eles teriam sido aprovados para fazer o remake do Resident Evil 4 também. De acordo com esses vazamentos, os hackers e tudo mais, e de acordo com insiders também, o remake do Resident Evil 4 vai ser anunciado oficialmente esse ano para ser lançado em 2022. Então vamos aguardar aí pra ver como que vai ser feito esse lançamento, como que vai ser feito o marketing dele, nesse né? esse anúncio no caso, como vai ser feito esse marketing e tudo mais, e me digam aí também nos comentários quais são as suas expectativas pra esse remake de Resident Evil 4. E ainda para 2021, a gente sabe que vazaram vários relatórios aí de anos fiscais da Capcom, mas para 2021, mais especificamente, aparentemente há um projeto para o Nintendo Switch de um Resident Evil que vai ter, talvez, ou seja exclusivo, ou vai ter exclusividade temporária. Eu acredito mais na segunda opção da exclusividade temporária. E existem aí duas vertentes deste possível lançamento. A princípio, a gente tem aí um Resident Evil de codinome Guillotine, né, que aparece no relatório deles como Guillotine, e a gente não sabe se se trata da mesma coisa, mas de acordo com o relatório aí que depois foi vazado para 2023 da Capcom, a gente vai ter um Resident Evil Outrage que também seria conhecido como Resident Evil Revelations 3. A gente não sabe se se trata exatamente, se os dois nomes se tratam uh, do mesmo projeto, mas seria um Resident Evil Revelations 3 protagonizado por uma personagem de codinome Sky que, de acordo com esses vazamentos, de acordo aí com algumas teorias e especulações também, seria ninguém mais, ninguém menos do que Rebecca Chambers. Só que esse Girotim ele aparece uh, no relatório do ano fiscal da Capcom em fevereiro, e a gente não sabe se de repente vai iniciar um marketing, uh, o que seria bem perigoso, porque se eles forem também começar o marketing do Resident Evil 4 remake, seriam dois projetos com o marketing juntos, e a gente sabe que o ano de 2012 teve muitos projetos sendo anunciados ao mesmo tempo, foi meio perigoso, e ao mesmo tempo 2020 também trouxe vários projetos aí, só que de mídias diferentes também né gente, sendo anunciados ao mesmo tempo, não sei, não sei. Eu, eu não sei se eles vão anunciar já o Outrage barra Revelations 3 barra Guillotine, se a gente estiver falando do mesmo projeto agora em 2021. Ou também o Guillotine, de acordo com algumas especulações que a gente fez aqui no Resident Evil Database, poderia ser um port do Resident Evil Code Veronica para o Nintendo Switch, e de repente até um lançamento para PC, que na verdade tá nas nossas orações, né? tá no nosso grupo de orações, mas a gente não sabe exatamente o que esperar, então comenta aqui embaixo o que, que você acha que pode ser esse guilhotine. se também pode não ter nada a ver com Resident Evil, mas bota aí nos comentários que eu quero saber de vocês, da opinião de vocês. E ainda de acordo com esse ano fiscal de 2021, a Capcom tem mais um, entre aspas, entre aspas, Highway. O que que é o Highway, Monique? Highway é o um codinome do Resident Evil Resistance, que foi aquele jogo multiplayer lançado simultaneamente com Resident Evil 3 Remake, e que não dá pra você comprar ele avulso, você só pode comprar ele junto com Resident Evil 3 Remake. E ele, lá nos projetos da Capcom, ele aparecia anteriormente como Highway, entre aspas, e aí a gente não sabe se de repente eles vão lançar uma nova temporada do Resident Evil Resistance, ou se Highway é o nome, um codinome para um novo multiplayer de Resident Evil que tá lá no relatório da Capcom, para lançamento ou talvez marketing em setembro de 2021, a gente não sabe exatamente o que esperar. Mas existem aí alguns rumores, alguns rumores bem fresquinhos, bem novinhos, tá? de que Resident Evil teria uma temporada em parceria com Dead by Daylight. Ou seja, a Capcom aparentemente iria acertar na coisa, né? Que a Capcom, ela queria ter o seu próprio Dead by Daylight de Resident Evil com Resident Evil Resistance. E vamos dizer, né gente, que não foi exatamente o esperado para eles mesmos, né? A gente viu que as pessoas já não começaram recebendo muito bem o Resident Evil Resistance, e que o Resident Evil Resistance, ele teve uma vida mais curta, apesar de eles terem mantido ali um calendário de atualizações gratuitas, e também de atualizações pagas, de roupinhas, no caso do Resident Evil 2 Remake, e que também não era o que a galera gostaria de ver, mas de qualquer forma, eles fizeram. Não realmente, cara, eu acho que sim multiplayer pra Resident Evil, é uma coisa que eles não acertaram ainda a mão, né, gente? Eles não acertaram, e a galera tem, realmente, uma recusa em aceitar qualquer multiplayer que não seja um Outbreak. E aí, muita gente falou, pô, Capcom, em vez de ficar fazendo ali o seu próprio Dead by Daylight, faz uma parceria com o Dead by Daylight, igual a Konami, opa, bati na minha agenda aqui, igual a Konami fez com o Silent Hill, né? A gente sabe que o Silent Hill, infelizmente, não tem o carinho que deveria ter, enquanto que Resident Evil ali tá sempre tendo projetos, e eu acho que a Capcom não encontra o equilíbrio nisso, né? Enquanto que o Silent Hill não tem o carinho que, que a gente gostaria que tivesse, o Resident Evil, em compensação, a Capcom é megalomaníaca com Resident Evil, e quer ter o seu próprio Dead by Daylight. E aí, de repente, teria essa... Essa colaboração aí com o Dead by Daylight, que estão rolando rumores agora, esse mês de janeiro, de que sim, esse, essa collab vai acontecer, esse feat vai acontecer. Só que estaria programado de acordo com esse relatório do ano fiscal para setembro. Será que isso pode mudar? Será que de repente eles teriam aí planos de até adiantar isso? Até porque já vazaram essas, esses cronogramas de ano fiscal? Ou será que a pandemia ainda vai atrapalhar esse cronograma de ano fiscal de 2021? Só o tempo nos dirá. Mas eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa adição, sim ao Dead by Daylight, que já teve colaboração aí com outros temas, outros inimigos, o próprio Silent Hill que eu falei. Então vamos aguardar aí pra ver o que que vem, né, se vem aí esse, essa collab de Resident Evil, não necessariamente o Resistance, né gente, mas de Resident Evil no Dead by Daylight, de repente, o Nemesis, a adição do, do próprio William Birkin, cara, já tá pronto! Já bota ali no Dead by Daylight, que eu acho que seria muito legal. Me deixem aí nos comentários que eu quero saber se vocês iam gostar também. Bom, gente, a princípio é isso de projetos que a gente sabe que já estão em desenvolvimento para serem lançados em 2021, e projetos que a gente tá jogando aqui as especulações, né, jogando pro universo aqui, as especulações de anúncios potenciais anúncios para 2021. E agora, aquela pergunta que não quer calar, que era do meu pedido para vocês para 2021 aqui pro nosso canal. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2021. E eu pretendo também fazer um outro vídeo para comentar aqui um pouco dos planos do canal pra 2021 também, talvez com base em algumas sugestões de vocês. Então deixa aí nos comentários, cara, sério, tudo que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2021, meu, pode sonhar à vontade, não quer dizer que eu vá fazer, mas de repente se não der certo pra 2021, 2022, e assim vai indo, então deixa nos comentários aqui que eu quero saber o que vocês gostariam de ver esse ano aqui no Resident Evil Database. E não esqueçam de nos apoiar, seja no padrim.com.br barra Resident Database, a partir de R$1,00 por mês, ou sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, ou você ainda pode dar o sub pra nós, naquela plataforma roxa, que rima com suíte, mas que o YouTube não gosta, que fale. Vou colocar aqui para vocês na tela, tá, o endereço, para vocês seguirem lá, Gente, 2021, um novo ano começando, vai ser um ano muito importante para nós, muito importante pros fãs de Resident Evil e muito importante também pro Resident Evil Database, no caso, pra Moni, né, pra mim mesma. Então, lembrando que, assim, toda vez que vocês nos apoiam, a gente pode trazer muito mais coisas aqui pro canal, então, esse apoio para vocês... Ele é de vocês, é revertido para vocês. Então, considere nos apoiar. Vocês sabem que a gente leva o nosso trabalho aqui na internet muito a sério, com o podcast, com o nosso site, com o canal do YouTube, com o canal lá na Roxa, né, que rima com suíte, Então, sério, nas redes sociais também. Então, eu trabalho muito sério para trazer o melhor conteúdo para vocês. E se não fosse o apoio de vocês, não só em 2020, mas em todos os anos anteriores, nada disso estaria sendo possível. Então, considere nos apoiar, você também pode comprar as nossas camisetas em camisetas em parceria com a loja, que também é uma forma de nos apoiar e de você ter um produto aí de qualidade nas suas mãos. Então, tenham certeza que o trabalho que eu faço aqui é muito sério, e ele é revertido para vocês de diversas formas possíveis. Em forma de live, em forma de vídeo, em forma de artigo no site, em forma de manutenção no site, em forma de podcast, em forma de pagar os nossos custos de, de manutenção de equipamento e de aquisição de equipamentos melhores para vocês também. Então, quanto mais vocês nos apoiam, mais qualidade e mais conteúdo vocês vão ter aqui, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que nos apoiou aí nos anos anteriores. E muito obrigada a você que está considerando de nos apoiar também em 2021. E já que eu falei do nosso site, vai lá conhecer o nosso site, residentivodatabase.com. lá tem um monte de coisas, gente, tem glossário de vírus, tem perfis de personagens, perfis de criaturas, eu tô trazendo aos poucos esses conteúdos também em vídeo aqui pro canal, e tem muita coisa boa lá pra vocês visitarem, então vai lá, cara, sério, você pode passar... Sério, um mês inteiro só lendo esse site, residentevoadatabase.com, e lá tem o nosso podcast também, residentevoadatabase.com.br podcast. Você pode ouvir os nossos podcasts pelo site, mas lá também tem todos os links de agregadores para vocês, Spotify, Deezer, agregadores Android, iTunes, Amazon Music, Google Podcasts. É muito fácil encontrar o nosso podcast, que é o Face Your Fear. Então, também, escute o nosso podcast, que voltou, né, com força total no mês passado de 2020, né, dezembro de 2020, e vai continuar em 2021, ó. Tô arregaçando a manga aqui, ó. Que é pra trabalhar muito, Brasil! Já falei pra caramba, então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!